A usina que gerava energia elétrica para a cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro, foi... estar gerando o suficiente para abastecer em média 5 mil residências. Fala lá do Triângulo Mineiro o nosso correspondente Sardinha, lá da TV Mais Brasil. Boa noite, meu amigo José Alves. Um abraço para você aí e aos seus telespectadores do ponto final do Guia TV Brasil. Nós estamos falando direto dos estúdios do Canal Mais Brasil, aqui no Triângulo Mineiro Estado de Minas Gerais. E nós vamos trazer informações para vocês hoje, um assunto bastante bacana. Eu vou contar para vocês, Frutal, há muitos anos atrás, é, tinha uma usina, isso lá pelos anos da década de 70, onde se gerava energia para a cidade de Frutal chamava Usininha do Marimbondo. E nós estivemos lá no local, procuramos o um engenheiro civil, Adriano de Oliveira. Ele esteve conosco lá e nós gravamos lá no local imagens fantásticas e ele vai contar a história para nós exatamente dessa usina que hoje, lamentavelmente, está abandonada, mas que pode ser recuperada. Vamos ver o que disse o engenheiro Adriano. Essa usina ela tem até um valor sentimental para mim, porque a minha mãe nasceu aqui ao lado dessa usininha e eu conheço um pouco da história dela. Essa usina ela foi iniciada a construção dela em 1917 e a conclusão da obra, de fato, só se deu em 1928, na época do mandato do então prefeito Raul de Paulo e Silva. É, ele concluiu essa, essa usina hidrelétrica, que foi a primeira usina a fornecer energia elétrica para o município de Frutal. E forneceu de 1928 até o ano de 1970, a energia da cidade de Frutal vinha daqui, desses, desse manancial aqui do Ribeirão Marimbondo. Dessa usina que foi construída aqui, e nós estamos aqui de frente à casa de máquinas, né? Ela passava pela barragem, que a gente vai mostrar aí nas imagens, ela passava por um canal que trazia água até aqui, essa casa de máquinas que gerava a energia. Ela abasteceu o Frutal de energia até 1970, quando então a CEMIG encampou o serviço de fornecimento de energia elétrica para Frutal, passando então a abastecer o povoado da Água Santa a partir de então. O Povoar Água Santa foi abastecido com energia elétrica aqui da usininha Até o ano de 1993, 1994, por aí Quando foi então encampado pela CEMIG também Semig passou a fornecer energia para o povoado de Água Santa Então, algumas fazendas aqui da região Se não me falha a memória, do, dois fazendeiros aqui da região Ainda continuaram utilizando energia da usina por um período é, Só que eles... É, não estavam conseguindo mais manter a usina em funcionamento por conta do vandalismo, das invasões, dos roubos de material elétrico. Foi indo, eles é, desativaram a usina, pararam de pegar energia daqui e ligaram as suas fazendas rede, à rede da CEMIG. Desde então, desde é, 2010, por aí a usina está totalmente assim abandonada é, vocês vão ver nas imagens aí que ela a casa de geração de energia ela já foi totalmente depredada o telhado está ruindo é, isso aqui é um patrimônio histórico que está indo é, abaixo mais um patrimônio histórico de frutal que está indo abaixo além disso tem o fator de uma perda de geração de energia elétrica que nós poderíamos estar tendo. Nós fizemos uma avaliação com uma empresa especializada, se essa usina fosse reativada com equipamentos modernos, ela poderia abastecer de energia elétrica 5 mil lares. É muita energia desperdiçada. Tem muitas pessoas interessadas, eu tenho um grande amigo, o arquiteto Ionei Dutra, que faz parte do Conselho, é, do patrimônio histórico aqui do município. Ele luta há bastante tempo para conseguir subvenções para reativar isso daqui, mas sem sucesso, é, ele está batalhando em cima disso há bastante tempo. É, já existiram alguns outros interesses privados, mas os interesses privados, eles esbarram em, em, em traves legais, burocráticos, ambientais. Então, Uh, o interesse era ter a menor burocracia possível, colocar ela em funcionamento, preservar o patrimônio histórico gerar energia. É isso aí, José. Essas informações que nós tínhamos para vocês aqui diretamente do Triângulo Mineiro. O Sininha do Marimbondo. Fantástico, né? Tudo abandonado, mas com certeza pode ser recuperada. Quem sabe alguém das autoridades municipais, alguém de alguma empresa interessante, acha interessante voltar a pôr a funcionar a usininha do Marimbondo? E aí nós deixamos um abraço, um carinho muito especial para todos vocês, prometendo voltar no próximo programa com mais informações aqui do Triângulo Mineiro. Valeu Sardinha, obrigado pela sua participação.